Olá! O vídeo de hoje é o unboxing da câmera aqui para o drone de 7 polegadas e já sabem, se no final do vídeo gostarem, demonstrem compartilhem com os vossos amigos e se não forem inscritos, é simples é só subscrever e assim ajuda o canal a crescer Aqui temos a nossa caixinha da Foxeer Onde a caixa não foi aberta, já tenho a caixa há cerca de 3 meses só que com estas peripécias todas das mudanças só hoje é que tive tempo de conseguir fazer o unboxing da caixa ela está fechada, ainda nem sequer tem aqui os selos cortados por isso vou fazer aqui o unboxingzinho. cortei o primeiro selo e cortei o segundo selo bem, agora é só abrir Logo no início vem aqui o manual, de um lado em é mandarim, do outro lado em é inglês, depois vem aqui mais um papelinho que é que isto diz, a Foxeers é que gosta de nós, temos a Foxeer aqui dentro, aqui de uma esponja, onde temos a esponja aqui dividida por várias camadas, Olha, já saiu a parte de baixo, ainda há aqui mais coisas dentro, que devem ser os cabos presumo que sejam os cabos, é, não há aqui mais nada dentro da caixa estão aqui os cabos, ligações, e fios e apoios está aqui um apoio está aqui outro apoio ora, tem aqui o comando do OSD tem aqui os cabos e a chapinha do cartão ora, traz parafusos em plástico e alguns em metal com anilhas Ora, neste momento é tudo o que a caixinha aqui traz. Ora, estas câmaras continuam a ser boas, da Foxeer. A vantagem desta é ter aqui o sítio onde a gente consegue colocar o cartão OSD. Onde a gente coloca o cartão e ele fica preso, não sai. Temos que voltar a carregar nele para conseguir tirar. agora sai. Aqui na madrubora, já vem com o sistema das placas padrão 30,5 ou então as placas mais pequeninas. Onde só temos que partir aqui estas pontas. Esta carcaça de fora sai fora e ficamos com a parte dentro. Ora, aqui em cima é onde a gente liga o cabo. Temos aqui o cabo para ligar. Depois também temos aqui o OSD para podermos aceder às configurações da câmera. É para depois acedermos aqui ao menu e estarmos a configurar... A nossa câmera. A câmera é ligada aqui assim. Tem aqui este fiozinho. Para mim este fio devia ser mais comprido. Ou ter a possibilidade de trazer um cabo curto e um cabo mais comprido. Ora, por exemplo, se eu encaixar isto aqui. A controladora vai ficar aqui dentro. Vamos supor nós. E aqui fica a nossa Foxeer. Ora, como isto tem folgas provavelmente tem que usar... Uma destas pecinhas, consegui encaixá-la cá dentro e depois, isto é fixado aqui e assim tenho aqui as posições todas da câmera. Tac, tac, tac. Agora tenho aqui assim uma confusão enorme em cima da mesa, estive aqui a ligar a câmera sem andar a fazer solas, sem nada, aqui com muitos fios à molhada, e na qual, onde já dá para ligar aqui a nossa câmera e conseguimos ver através dela. Tenho aqui assim os meus óculos, aqueles óculos que se partem ao meio de FPV, onde dá para fazer de monitor e ao mesmo tempo um FPV, estou a ficar sem bateria, os óculos, Ora vou aqui já ligar aqui a um transmissor, onde está aqui a câmara, já coloquei aqui por baixo o cartão. Vou ligar a ver se isto aqui deita fumo. Ora tenho aqui já imagem, está ali já a imagem da Foxeer. Vocês não sei se estão a ver bem por causa de estar aqui as luzes por cima se aqui conseguem ver bem. Mas eu garanto que está com uma boa qualidade de imagem uma boa qualidade de imagem onde me estou a filmar onde eu agora estou aqui a mostrar para vocês ele automaticamente quando se liga se tiver cartão começa a gravar fica ali no cantozinho a pescar ali uma luzinha vermelha a pescar a dizer que está em modo gravação por causa de ter o cartão assim já está a gravar automaticamente agora estou a falar diretamente para a câmera onde tenho aqui o cartão OSD e vocês vão ver o o vídeo que está aqui no ecrã OSD. Espero que esteja com uma boa qualidade de imagem porque a ideia disto é fazermos FPV e estarmos a gravar o que estamos a fazer aqui através de um OSD para não dar com mais peso em cima do drone assim usamos este sistema. Claro que temos de ter um bocadinho de espaço para poder caber lá esta placa. Agora passando aqui para a parte de cima vocês veem ali a filmagem eu aqui a dizer-vos adeus neste momento eu posso estar aqui assim, vocês veem através do ecrã através da câmera, como vocês veem estou aqui os cabos ainda originais aqui da Foxeer e eu como tenho uma outra Foxeer daquela série de como construir o meu primeiro drone racing fui buscar esses fios e liguei já tinha aqui o esquema todo ligado para conseguir ligar aqui a transmissor era para ter feito aqui a ligação com o VTX do último vídeo só que não o fiz para não estar a cortar fios e também ainda tenho aqui muita coisa desarrumada cá em casa e não sei nesta... O estanhador, a máquina de soldar as tenho. Ora, eu estou a alimentar isso com uma bateria 4S, mas tenho aqui um conversor para 12V. Encontrei aqui já meios fios ligados, já andei aqui a fazer chanta em alguns fios e já nem aqui a fazer fumo, mas agora está tudo a funcionar bem. Deixa eu ver se ela aquece. Ela aquece bastante. É aquela parte que é mais chata, que elas aquecem bastante. Eu noto que ela está bastante quente eu escolhi também aqui a Foxia por causa de ter o cartão, assim ponho aqui o drone de exploração vou fazer os meus vídeos, a filmar diretamente para o cartão e depois assim posso mostrar com alguma qualidade os vídeos dos meus voos entretanto parei a gravação aqui através deste botãozinho que tem aqui assim no canto liguei o OSD, também está aqui ligado de um modo muito estranho e aparece-nos aqui o menu onde está aqui neste momento a dizer que temos onde aqui aparece-nos a dizer desde 1080p a 60 frames, 1080p a 30 frames, 720p a 120 frames, para fazer aqueles slow motions espetaculares, e temos também 720p a 60 frames. Ora, temos aqui os menus, mas isso vai ficar para um outro vídeo, explicar aqui o que é que tem cada menu, para fazer um vídeo só dedicado ao menu aqui da Foxeer, e este vídeo fica por aqui, e te peço-me com carinho e amizade, e até já!